No Silmarillion está registrado. Dizem também que os Sete Pais dos Anãos voltam a viver de novo entre sua própria gente e a aportar uma vez mais seus nomes antigos, dos quais Durin era o mais afamado em eras posteriores, o pai daquela gente mais amiga dos Elfos, cujas mansões ficavam em Casadun. dum Durin I era chamado de O Imortal, devido à sua enorme longevidade. Como vimos lá no vídeo sobre os Pais dos Anãos, Durin viveu por cerca de 2.395 anos, muito mais do que a média dos de sua raça, que era de 250. Durin I foi um daqueles sete primeiros anãos feitos por Aulë e guardados no seio da terra a mando de Ilúvatar para despertar depois. Ao contrário dos outros pais, Durin despertou sozinho no Monte Gondabad. Depois de acordar, Durin viajou para o sul e vagou por onde ninguém tinha passado ainda. Nomeou colinas e vales onde andou, e acabou chegando até de zaram o Espelhágua. Ali contemplou o reflexo das estrelas que pareciam formar uma coroa. Tomando isso como um sinal, colocou ali a Pedra de Durin para marcar o evento. A Pedra de Durin ficava próxima ao Portão Leste de Moria e era ornamentada com runas. Pelo final da Terceira Era, estava quebrada e muito marcada pelo tempo. Balin foi morto perto dela, como vimos lá no TT número 153. Nas cavernas acima do lago, Durin fundou o Casa Doom, que ficou renomada como a maior das mansões dos Anãos na Terra-média. Como está dito no Silmarillion, os Barbas Longas acreditavam que Durin retornaria em sua própria linhagem e governaria como rei. Houve seis descendentes de Durin I que assumiram o nome e o posto. Nos Anais Cinzentos, em A Guerra das Joias, é dito que Durin, o Imortal, nasceu entre 1050 e 1250 dos Anos das Árvores, tendo morrido no final da Primeira Era, de acordo com o apêndice O Povo de Durin de O Senhor dos Anéis. De acordo com o ensaio dos Anãos e Homens, lá do volume 12 de A História da Terra-média, a palavra Durin parece significar apenas rei, na língua dos Homens do Norte da Segunda Era. Mas, na verdade, o nome Durin foi emprestado do Vergatal do nórdico antigo. O significado é difícil de se saber, mas ele pode ser interpretado como Aquele que dorme.